Olá, neste ano a campanha da Fraternidade nos convida a refletir sobre a superação da violência a partir do lema Todos Vós Sois Irmãos. Bom, e por isso nós franciscanos, juntamente com irmãos e irmãs de outras crenças, queremos te deixar uma mensagem de que, somente pela consciência da vida em fraternidade, superaremos todas as formas de violência.